Metalúrgicos da fizeram um protesto hoje de manhã em frente à Feira Internacional de Defesa e Segurança no Rio de Janeiro. Os trabalhadores estão há seis meses sem salários, olha isso, e lutam contra a venda da empresa para outros grupos estrangeiros. Oh meu Deus do céu, oh meu Pai Celestial, olha aí, não a venda da Bom. Agora, com a mudança do governo, pode ser que esse governo entenda de maneira diferente aí, né, a produção da AveBras, inclusive servindo a, ao Ministério da Defesa e tudo mais, quem sabe.